Minhas guerreiras e meus guerreiros, sou o professor Emílio Júnior, vamos a mais um treino? Vamos secar essa barriguinha? Então já começa assim, já dá o um like. Se não é inscrito, inscreva-se. Eu sei que é chato, mas inscreva-se para você receber várias notificações que agora o canal vai bombar. Acredita que você vai conseguir. Vamos trabalhar o abdômen. Eu vou fazer dois exercícios muito simples, mas que vão dar resultado porque eu vou passar o passo a passo. Você vai ficar assim, ó, sentar no chão aí da sua casa ou na sua cama, vai deitar, as pernas tem que estar sempre flexionadas, tá bom? Perninhas flexionadas, aí você vai fazer o seguinte, vai colocar ambas as mãos cruzadas aqui na linha, na área do peito, deitar a sua cabecinha visão sempre olhando para o teto, não quero ninguém fazendo assim com a cabeça, senão vai sentir dor, vai sentir dor, então prepara, contrai o abdômen, tira as costas do contato com o solo, cabecinha olhando para frente, menina, levanta essa cabecinha, mantenha a cabecinha olhando para frente, segura o abdômen, tem que sentir dor no abdômen, segura, segura, segura, desce, isso aí. Vamos mais uma, subiu, segura, segura, segura, segura, vai menina, vai, segura, segura, desce. Vamos complicar? Vamos complicar? Agora, nós vamos complicar como? Presta atenção, você segurou, segurou? Legal, é isso que eu queria, sentiu, vai lá nos comentários. Gente, pelo amor de Deus, não cansa, escreve nos comentários, senti, porque assim eu vou entender e vou poder progredir nos treinos, sentiu bem o abdômen, senti, então agora vai sentir o dobro, porque nós vamos fazer o quê? Expulsar todo o ar da cavidade aqui, tá bom? Abdominal, vamos expulsar todo o ar, assim ó, presta atenção, colocou, travou, Subiu, solta o ar. Volta, subiu, segura, solta o ar. Desceu, subiu, segura, solta o ar. Então, vocês entenderam que esse movimento fez com que você trabalhasse bastante o seu abdômen? Sentiu? Vai lá e escreve. Vamos ao segundo exercício, mas se você está aqui até agora e não se inscreveu, se inscreva, já deu joinha. Isso é primordial para a vida do canal. Vamos lá! Agora você deitou. Deitado aí, minha amiga, meu amigo, coloca ambas as mãos na lateral assim do seu corpo. Colocado as mãos, você vai fazer a extensão das duas pernas. Se isso, segura! Agora! Só em segurar assim, eu garanto que o teu abdômen já está doendo. Está doendo. Tem que estar tá doendo. Não tem esse negócio de dizer, ah, eu não senti. Claro, não sentiu porque ficou assim. Agora, se você fizer isso aqui, esticar, você vai sentir. E aí você vai alternando, alternando os movimentos. Como se estivesse batendo a perninha numa natação. Alternando, alternando. Pronto. Você alternando. Esse movimento, olha gente, só estou ensinando movimentos que realmente dão resultado, realmente irão fazer a diferença na sua vida. Esse movimento vai pegar o reto abdominal, o meio do... Sabe aquela divisão aqui da sua barriga? É esse exercício que vai fazer justamente que a musculatura do seu abdômen Fique bem dura, bem rígida. É isso que eu quero que você consiga. Mas, o professor, eu estou com a barriga muito grande. Vamos resolver isso de outra forma. Mas, primeiro, primeiro, abdominal. Pegou, segurou, esticou, bateu a perninha. Só esse movimento. Ou pode botar, colocar as duas mãozinhas do lado, segurando, segurando, segurando e batendo. Só esse movimento. Mais essas duas dicas aqui do professor Emílio Júnior para você ter resultado. Eu quero que você tenha resultado, então receba, receba aí esse treinamento de braços abertos depois. Depois que você fizer, aí você volta aqui nos vídeos que vamos ter outros treinamentos. Todos os dias, vídeos, vamos tentar fazer três vezes na semana? Tentar não, nós iremos fazer. Três vídeos por dia, toda semana, todos os dias, de domingo a domingo eu conto com vocês. Mas para isso, tem que fazer aquilo que você já está cansado de saber. Se não fez, dá o seu joinha e se inscreva no canal. Até nosso próximo encontro!